E aí Guerreiros e Guerreiros Soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje essa é, é, é o roletando né é o um roletando que faz faz dias né que não vem tá vindo uma caixa por mês agora então então os roletanos estão diminuindo né já que tira lá lá vip já que não tem mais as caixas mais chance estão trazendo vocês pediram, soldado coleta o roletando da caixa primordial 3 então a gente tá aqui o pai de boladores, já vou começar aqui Vem que vem, vem neném, vem o kit que o boneco não tem, né? Já vou roletando e vou falando, porque a gente é assim Primeiramente, você que é novo do canal, seja bem-vindo Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E você que já é inscrito boneco, você o eixo, tá aí todos os dias fazendo raiva <risos> Tamo junto, meu parceiro, não esquece de deixar o seu comentário Não esquece de deixar o seu like tá E outro recado, eu estou fazendo live quase todos os dias, tanto aqui no YouTube a partir das 8 da noite e ou então no Facebook, então se liga aqui, vê se o sininho tá ativado, vai no Facebook também, segue a página tá que a gente está com a meta, a missão de chegar a 10 mil seguidores na página para o boneco conseguir ganhar dinheiro <risos> tô brincando, para a gente conseguir... Trazer melhorias pra vocês, tá? Vamos lá! Recado dado, é isso! Soldado, que armas são essas? Nessa essa, caixa aqui, Primordial 3, tem a M4 Dinastia, né? Primordial, tem a AK-12 Primordial, tem a WM Primordial 3 e, se não me engano, tem a L94 Primordial, Tá? Se você ganhar M4 Dinastia, ela vai vir com a Glock. Porque é o acompanhamento da dinastia. Das, melhor, da, das, das três, né? Das quatro melhores aí. Da, entre as quatro. A melhor com certeza é a WM. E é o meu objetivo dessa roletagem. É ganhar a WM. Então, vamos ver. Já foram aí. 30 caixas e nada. Nem o sinal. Nem o sinal do boneco. Vamos lá. E se você quiser comprar, né? Se você quiser, se você ainda quiser roletar nessa, nessa caixa. Lembrando pra você, sempre analise a situação do jogo. Pese, comece a pensar, vê se vale a pena ou não roletar. Vê se vale a pena ou não você comprar zp pra roletar na caixa. tá? A decisão é sua, o dinheiro é seu. Mas se caso você quiser colocar, tem o nosso parceiro aí, o nosso querido e amigo Zé Louco ZP, tá bom? Só você chegar lá e falar, Zé, quero colocar ZP, vim através do boneco, que o Zé, o atendimento é na hora, cai na hora, você demora sem complicação, e o link vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Chupa bife, seu se xerapeido. rapaz, o que tá acontecendo, hein? Vou pro agulhas, vou pro agulhas, vou pro agulhas. Vou pro agulhas, vou pro agulhas, vou pro agulhas. Soldado, como é que você roleta? Ó, eu antigamente eu roletava no servidor de clã. Servidor de clã saiu, então eu tô roletando no Guerra na Selva ou no Agulhas. 20 no automático e 10 no manual. Essa é a macetagem do boneco, tá? Tem dado certo pra mim, né? Em todos os roletagens eu sempre faço a mesma, o um padrão. Às vezes dá muito bom. Às vezes tá um pouco bom. E às vezes dá muito ruim. Mas é, dificilmente dá ruim. Vocês vão ver, eu acho, né? Eu acho. Vamos lá. Então se você quiser fazer dessa forma, ó. Ó, ó, ó. Sempre vem. No último, ó. Carregou a barrinha especial. Olha, quase. Quase. Tô ficando com medo. Rapaz, ela tá querendo, ela vai começar a vir. Ela vai começar a sair, ó. Ela tá por aqui, ó. Fica vendo. Fica vendo, espia. Espia só, chupa bife. Espia só, ó. Cai no macete. Vamos! Vamos! Tô ficando com medo! Essa arma não veio! Eu já tô ficando bem por aqui! Olha! Olha, olha! VWM! Vem que vem. Vem a WM que o boneco não tem. Rapaz, tá difícil assim essa caixa. Que isso? Alô, v 8 Facilita aí, porque senão não tem como. Vem pelo menos uma pra falar que vale a pena. Senão, tem boneco. Olha. Só do lado. Aí é sacanagem. Aí. Rapaz. Não é possível, no que sister? Não veio? Rapaz, essa aqui tá punk, hein? Essa aqui tá como? Ó, quase. É aqui, ó. Pimba! É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, ó. Falei errado, é aqui, ó. Rapaz, o que, que tá acontecendo, hein? Só bate do lado. Tá vazia a caixa, não é possível. Não é, não é possível que não veio aqui, não é... No centro das absichas, no eixo. Vem que vem. Vem, neném. Vem alguma arma, meu bem. Caraca, aí Boneca, hein. Ah, não é possível. Tem que vir agora. Não é possível, não é possível. Não é possível. Vem. Olha, tá quase, hein. Essa aqui tá complicado tá, essa aqui realmente estou no meu limite, realmente tô ficando com medo, já foram mais de 100 caixas, quase 100 caixas e nada. Alô, alô, rapaz, é aquela hora que vai dando aquele, aquele gelo no coração, aquele frio. Maluco, tá maluco, alô. Tô ficando com medo. Pô, não vou. Toda vez que tem arma legal assim não ganho mano. na moral. Tá de sua, tá de bonequeixo que a minha fez. Vamos, vamos, vamos, vamos. Pô, tem que ir pelo menos uma. Pelo menos uma, não é possível. Tem quatro armas na caixa. Se confirma mais uma vez a minha teoria. Quanto mais armas tem na caixa, parece que mais difícil fica, meu parceiro. Não é possível, cara. Não é possível. Não existe, né? Não tem como. Olha isso. Vamos lá, tem que vir a WM, né? Pelo menos. Pra compensar isso aí. Tô ficando com medo. Não vem não, hein? É. Tá dando desespero. Já tá começando a bater o desespero. Falta 34 caixas É agora Tô ficando com medo O boneco de dinheiro Rapaz, vem Um minuto de silêncio, se tiver esse pensamento. Só vou ter amigo porque durante aquele roletamento. <risos> Rapaz. É aquela hora que você vai ficando murcho, sabe? <risos> na hora da festa. Quando descobre que você não foi convidado, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu tô tipo, me sentindo assim. Você vai na festa de penetra, aí alguém te vê, ué. Mas você não foi chamado. Aí perdeu toda a graça. Eu tô tipo assim agora. Tô com medo. Não é possível, não deve ser zoeira, deve ser, deve ser trollagem Vem aqui, vem aqui, mas não vem aqui, tá de sacanagem, pô Tá de sacanejo, aí Pô, pelo menos uma, meu, pra falar assim Ah, miserável, toma essa arma aí Ganhei uma <coughs> Alô Alô Ai Faltam 10. O desespero tomou conta já. Tô ficando com medo! É agora! <risos> Pelo menos WM. Pelo menos a é WM, né? Pelo menos a é WM, tá maluco? Tá maluco? Tá maluco. Eu peguei a melhor da caixa, tá bom. Quer dizer, dá tempo de ganhar mais uma. Vamos lá, né? Vamos chegar nos últimos, 45 do, do segundo tempo. Vamos! Vamos! Vamos, moleque! Vamos! Não desiste não! Não desiste não, Chupa Bife, vai pra ver. Ó, vai dar pra ganhar mais uma. Dá pra ganhar mais uma. Dá pra ganhar mais uma, vamos ver. Vamos lá. Vai. Uai! Uai! Não confia, não acredita, acredita, acredita. Agora, agora, agora eu fiquei feliz de novo. Aí você lembra que o cara da festa é seu amigo. Aí tá tudo de boa, aí você tá, você tá em casa de novo. Ai, caramba, caramba, cadê aqui as duas? Eu fui para o baú. E agora, gente, o Roletando tem o especial que a gente roleta. E agora vai... vai Testar a arma para vocês, as primeiras impressões. Você vê, o roletando. O roletando ficou me melhor, ficou diferente agora. Porque agora você ganha a arma e vai roletar. Vai testar ela, cadê? É. Riff. Riff. Dina Cadê ela? Cadê. Olha, ela. ela tá bela tabela. Agora é a sniper Cadê a Snape? A Snape. Vamos lá ver. Ele tá com esse buguinho que foi com essa barra aqui, né? Vamos lá. Vamos testar. Iniciando primeiras impressões do boneco. Pessoal, já mereceu o seu like, já mereceu o seu compartilhamento, hein? Vamos lá. Tô ficando com medo. Vamos lá. Ó, bonita, é bonita, hein? Deixa eu ver, apertar F1. Trava. <risos> Ó, se apertar 1, um, ela puxa a grok ó. É, a grok é fraquinha. Ó, não joga o carregador. Ela tá bem bonita. Boni ó, ficou linda, cara. Ficou bonita, ficou bonita. A skin tá muito show. Tá show, tá show. Você aperta um, ela puxa pra Glockzinha aqui. Padrão. Mas a Grock não mata ninguém, né? Ó, oh, não dá pra jogar o carregador, que nem na VIP. Mas tá bom. Dá pra, dá pra dar uma... Dá pra dar uma, uma zoada. Ai, ah, me mata. Deixa eu pegar a WM. Mata, filho da mãe. Me mata! Vai! Boa! Vamos pegar a WM agora. A WM deve estar tá linda. Olha isso, cara. Olha a WM, cara. Meu amigo. Olha isso, cara. Olha isso. Não, a WM... Agora até eu vou jogar com ela. Ó! Oh. Ó! Oh. Carregamento, padrão, puxada padrão, tá muito linda, muito linda! Muito linda! Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado, se você gostou e curtiu, não se esqueça de deixar o um comentário, e fala aí, você roletou nessa caixa? Você conseguiu ganhar alguma coisa? Ou você foi que nem eu, deu cagada e foi das últimas caixas, dali no finalzinho, que você tá ficando com medo, você conseguiu ganhar. Tá, deixa seu comentário aí, tamo junto, fiquem todos com Deus, grande abraço e lembre-se, porque nas primordial é uma guerra. Fui, chupa bife.